Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Utilize quatro dos parafusos menores para fixar.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 Pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.